Meu nome é João Arthur, sou conhecido como Tura no meio dos dois baloeiros e gostaria que todos, não só dessa cidade, mas de todas as cidades e do mundo afora viessem a participar desse evento, que pelo que eu vi na internet é maravilhoso e só tende a crescer e ficar mais belo ainda.